Choramos os dois E tu sabes que eu não tenho culpa Se ficarmos juntos Temos que passar e por tantas lutas mas tu me disses, olha, não me importo que falem mal de mim e que me tenham ódio. Só quero estar contigo e ter o teu carinho, amor. E não imaginas o que eu passo em casa. Falar em mal de ti, ouvir aquelas palavras. Gosta tanto, ai de de quem amo, eu sei que dói, a saudade de bom dia eu sei que dói, dou voltas na caminho, não consigo dormir, não tenho Eu sei que dói a saudade bate Eu sei que dói tu voltas na caminho consigo dormir não tenho ninguém para